Eles dizem que não tem índio aqui para não admitir que tomaram a nossa terra. Né? 500 anos e atrás, e tantos anos que tem mal, nós vivíamos aqui em Porto Alegre. Eu sou Clementina, sou doutoranda na URGS, em Antropologia. E estamos aqui com o coletivo Catarsis apresentando um projeto que a gente tem que é de tentar visibilizar as retomadas que gangue, atuais e antigas também. Então, bom, tem que entender que o Rio Grande do Sul é uma região tomada pelo agronegócio e que historicamente as populações indígenas lá ficaram sem acesso à terra. Assim, é... Ficaram confinadas primeiramente em aldeamentos onde foi transformado o seu poder político, sua forma de relação social e com a natureza e após com a chegada do ICPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, ficaram totalmente sujeitas a uma exploração do trabalho, né? transformados em trabalhadores nacionais. E, com isso, foram forçados a trabalhar em lavouras. A partir dos anos 70, eles começaram a tomar suas próprias terras. Né? Eles eh, decidiram fazer isso sozinhos. E tem várias retomadas que aconteceram, eh, notavelmente no Noai, eh, Serinha. Eh, e essa que nós queremos abordar com o primeiro projeto, que é a de Mangueirinhas, eh, que fica no Paraná que esse projeto tem a ver com a iniciativa de uma mulher indígena que também é cuia, que seria chamã, né, em Kaiwanga, e que quer contar a história do seu pai que lutou e cobrou os outros por que não cuide do seu povo e por que tem que invadir a terra indígena, né? E esse ajudou também, né, de conversar com os colonos para eles cobrar principalmente dos governos para dar terra para ele, para desculpar a terra indígena. Né? Esse foi o um trabalho dele. Tanto como com o Inonuá e com o Paraná, né? Paraná tinha também o fazendeiro que corria os indígenas de lá, né? os naturais de lá, onde o Cacique Ângelo ele para retomar. Esse é o trabalho dele. Né? Então é um pouco ela que quer nos guiar é, sobre os passos é dessa liderança política e política espiritual. Eu quero escrever a, as, as palavras do meu pai, né? E mesmo no, na hora, né? Fazendo o oh, que ele queria tanto escrever, mas não deu, né? Bem dizer, para realizar o sonho que ele tem para fazer a fala dele, né? Ele sempre que tentou deixar escrito para os netos, para os filhos, né? Mas esse ele nunca conseguiu. E eu estou mais aqui para falar sobre isso, né? O trabalho que ele fez pelo povo, pela comunidade, né? Então, esse é meu anseio de ou escrever ou deixar um filme também, né? Que mostrando a realidade que aconteceu e nós acompanhando ele desde criança. Né? E dentro desse projeto, a gente veio pertinente falar sobre as retomadas atuais que estão acontecendo eh, no Alto Uruguai, principalmente, e onde temos lideranças caigangues eh, perseguidas, encarceradas por causa dessa luta por acesso à terra. E a terra, nesse sentido, não deve ser entendida simplesmente como um meio de produção, ou nem como um pedaço de terra, mas é um espaço onde as pessoas, os caigangues, se relacionam com seres visíveis e invisíveis que formam parte de toda a sua cultura, a sua eh, cosmovisão, que são muito importantes. E, eh, Dentro disso, dessas retomadas, eles planejam, têm uma expectativa de futuro que se opõe a esses projetos de exploração da terra. A importância da água pela vida comunidade. E o Brasil tem terra para isso. Tem terra para todo mundo sobreviver, mas não com ganância. Mas que todo mundo seja né, o melhor da nossa mãe terra. Porque tenho certeza que o mundo inteiro precisa ouvir isso e precisa adequar isso. Né? Se nós não cuidar da nossa mãe terra, ela mora. E os filhos vão morrer porque ela não vai ter mais leite de suficiente de para nós dar. Dar visibilidade já a isso, mostrar os caigangues não só como vítimas desses processos, né, que também são vítimas desses processos coloniais e exploradores, mas também como eh, protagonistas de novas propostas para seu povo, mas também para todo, eh, todo, todas as pessoas eh, do Brasil e de fora. Esse é desafio para o povo brasileiro, é desafio para os indígenas. Mas os povos indígenas têm esperança. Acredita das nossas aves, da nossa, da nossa madeira, é. da nossa floresta. Isso que o povo indígena quer.